Do que o botinho branquinho aí, ó Aí, se você perder porque você tá ruim, você tem que ganhar porque os caras, os outros são ruins É, o... se eu ganhar Mas porque eu tô com sorte, se eu perder porque eu sou ruim Se eu sou ruim é porque eu sou ruim, se eu perder é porque eu sou ruim Com medo, véi, eu tô sentindo que tem alguém atrás de mim Aí, Gustavo Eu já tô no modo dos aqui, mano Eu sei um caminho que o Gustavo sempre faz. Ele sempre vai lá pra cá. aqui né? Ah não, aquele ali é o, o, o Bruxo. Sai daqui, véi. Eita Nossa, porra! Que molequinho. É, <risos> aquele ali era. Ah, era o Enrique. Caraca, você, você deu um HK nele, Deu. Bazuca, né? Cheguei, mano. Sabia que você tava por cima. Errou! Olha o branquinho aqui de zumbi, tá ligado? Mano, não dá pra acertar o Henrique, velho. Dá não, tá lagado. De <risos> Henrique, você não dá, cara. Eu não ah, o zumbi meio me atrapalhou. Brrrr! <risos> Nossa, eu pensei que o Pranquinho tinha te... A bazuca, a bazuca fica onde tá o fliperama Pode te ajudar com essa Fliperama? É Hum. E agora eu não sei onde ficam os outros né? Eu não lembro Meu controle desconectou Vou controlar outro aqui, pronto Sai daqui, mano Vou pegar o um negócio aqui não Será que o cara aqui? Oxi Sai mano, sai daqui velho, oh, o Gustavo vai catar a arma, ajuda! Aonde vocês estão? mano, tá. eu nasci aqui e o Gustavo vem mano. Sai mano, sai daqui véi. Olha isso, olha que charme mais difícil. Olha lá. Que moleque É técnica, é técnica. É ruim isso aí, é pelãozinho, é tipo se mazer. Mais ou menos isso mesmo. Ah, não sabia que dá pra tirar deitado. Ele vai matar todo mundo aí, esse, esse noob. Levanta. Sai, Gustavo. Eu sei que é você. seu pilantra. <risos> Nossa. Tá saindo Eu da jaula o monstro, pô. Lá. <risos> <risos> <risos> Olha aqui, mano? É. Olha lá, com você, Ai, mano. Mano, Olha mano, aqui, velho. Olha, olha isso aqui. Ô, pai. Você... <risos> Depois você vê o YouTube aí, mano. Olha isso aqui, mano. Ô, oh, você tá... Ô, oh, cadê você, Gustavo? É que, você tá, é que você tá parado ali um pouquinho. Ué, cadê você? Mano, tá tudo bugado. Tá tudo bugado. Hum, eu, eu não tô vendo mais ninguém. Ah, não. Esse esse, esse, esse aqui é o, é o zumbi cara, né? Você quer o... Como assim, tem zumbi encarando o Henrique? Tem o Henrique aqui em cima. Tem o Henrique encarando o um zumbi correndo em direção à parede. Tem o Henrique correndo em direção ao nada aqui, preso no negócio. Cadê? Onde é que você tá? Eu quero ver o, Eu quero ver o outro Henrique. Vamos lá, Blackmon. Vamos ver quem vai mais, ponto. Ah, já achei aqui, ó. Oxe, tem o Henrique aqui! O Henrique tá atirando. Ele consegue atirar em mim! Ah! Ô, oh, vai bosta, mano. Ô, <risos> oh, ele conseguiu me matar, mano. Ô, Gustavo, mano, ajuda aqui, véi. Oxi. Ela ah, toma no cu, porra. Ele tá me matando, véi, olha isso. Caralho, tem um bombeiro. Que aqui. <risos> Não, eu sou branquinho. É o um branquinho mesmo. <risos> Você nem falava mais nada, eu só falava assim Eu vou dormir lá em cima Na casa da <risos> eu, lembro, eu lembro disso jogando Minecraft Eu nem falava hoje, nem falava nada só cantava <risos> Caralho, mano, eu era feliz, hein que é isso aqui, e mano? Ih, bugou, bugou Ô! Oh, quem tá lagadão aqui, mano? Ah, o Henrique, mano, sai Não, não é Henrique não, é André ah, acabou minha bala, mano. É, então servidor. Bora! Bora Hora do show, porra! Pir! Pir! Pir! Não acabou minha bala. Tava me atrapalhar <risos> O André no branquinho Eu no André e Gustavo em jeito Mas é de novo, mano? Sai! Nossa! Ah, mano. Caraca, acertou na nuca do André ali, velho. <risos> o Henrique lagou, Não, mano Não tiro de nada, aqui é alguém. Esse cara aqui velho. Serviou? Você aqui? Não, foi esse aqui é alguém, tomou mamu. Mata eu aí, quem é um zumbi, mata eu, mata eu zumbi, ó oh, zumbi. meu cara é molento, mano.